E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um Estamos aqui. O negócio é o seguinte, eu me amarro nessas historinhas que a galera cria aqui. E eu já fiz várias. esse aqui é outro canal e tem uma bem engraçada, uma bem louca aqui. Vamos ver que, que parada é essa. Tá no YouTube, é porque pode estar, tá, né? Senão o vídeo teria sido removido. Mas, seguinte. O que o Jimmy faz com a Amanda na, na casa do Michael? Secreto. É um vídeo... Canal Gringo. E esse aqui eu até coloco assim a tela maior, porque eu nunca tive problema, já fiz vídeo dele aqui. E eu queria mandar um abraço aí, um salve para o Leandro Ricardo, né, mano? Quase meu xará, né? Se tivesse o Ricardo na frente. Um salve aí que é enteado de uma amiga minha. Certo? Vamos dar o um play, o vídeo é curtinho, ele tem seis minutos. É mais ou menos. E vamos ver o que, que vai acontecer aqui o Jimmy na casa do Michael, Ué, Ele é filho do Michael, né, mano? Tá aí, ó. Se inscreve no canal. Créditos ao Shop Down. Ele tá dando crédito a esse Shoppedown aí. Eu não sei. É, let's play game. Like no vídeo. Eu tô colocando o microfone assim, ó. Porque ultimamente eu tô vendo que ele tá dando umas... umas falhinhas, mano. E na, e na verdade é o filtro do... do... É o filtro do... Peraí, peraí, peraí, peraí. Pera eu tô falando aqui... O, o, o Jimmy deixou o, o, o Michael... Peraí, peraí, peraí. Aí, deixa eu ver. Peraí. Não, não, não, não. O Michael deixou o Jimmy... É, o Jimmy ficou aqui. Eu achei que o Michael... Que ele tinha pegado o carro e ido embora. Vamos ver o que vai acontecer. Esse canal faz historinhas bem legais, galera, de fantasma, é muito legal mesmo. Tá ah lá. Tá ah lá o Michael. Uh, yuck. <tossa no meu> Clever. <cháua> um. Pfff. Eu nem até acabo com o meu pop-corn. O que é isso? Ele falou que ia fazer pipoca, é isso? Mano, olha as histórias que os caras criam, velho. Olha a... a... a mesmo que não fui eu que criei, tá, galera? Isso aqui é um... É um incesto isso, cara? O cara ficando com a mãe é uma parada assim? Não sei, vamos ver. Eu não vi o vídeo. Eu confesso pra vocês que eu não assisti. Eu tô assistindo com vocês aqui. Tô assistindo com vocês. Vamos ver o que vai suceder. Caso de família, hein? Ah, o Maico tá lá, tá, pegou a bebida. Tá meio que desconfiado, bebeu. Olha ah lá, normal, boy, mano, é a mãe dele, né, velho? Like Você assim, não entendo inglês, eu não sei qual que é o diálogo que eles estão falando ali, né? Se tem alguma coisa a ver. Olha ah lá, olha ah lá. Caraca, mano. O que, que vai acontecer? Tô até com medo agora. Para, para, para! O John para, para, para! Quem tá oh, escutando de bom. fone aí vai ficar com. Tá bravo comigo, Fala, é. ah O diminuo... E aí, não use dógres. Não entendi ele ter ido pra dar essa fumadinha, hein. Ih, caramba, será que ele vai ver coisa porque ele tá fumado? Tá trancada a porta. Mm, ah, the... Man, <risos> Eu tô curioso pra ver aqui, irmão. O que vai acontecer? Abriu a... É a... Mano, é o quarto da Tracy. Não, a está tá de boa. O quarto tá fechado então, hein? Hey Trace. Are you having a stroke? estrofe? U. U. U. U. Ah, eu vou lá checar, mano. Vou lá ver o que aconteceu ali. Que ele... Ah, tá de sacanagem, né? Qual que é o. Qual que é o canal, mano? Qual que é o canal? Eu vou, eu vou pe pesquisar esse canal aí, galera, pra ver. Ele falou pra checar. Ele deve. Não sei se... ele pegou a ideia do cara. Eu não sei o que aconteceu, velho. So we go get something to drink? Well, tea? Well, what? your tits. Shame on you. Vê aqui, ele mandou. Vamos deixar o vídeo correr e a gente vai checar no canal do Carinha lá, hein, mano? Parece que não tem mais nada, galera Vamos, vamos ver aqui, vou acelerar um pouquinho Vou checar lá, vamos checar no canal Desse maluco aqui, velho. Ó, oh, achei aqui o canal, hein, mano Me parece Me parece Ele deve ter tido algum problema com o YouTube Ele criou outro canal pra tentar é, crescer esse canal Ó oh, Me parece aqui que o Grink fez isso Vamos ver o que tem lá Mano do céu, não, velho, não é possível, cara. Caraca, parceiro, que loucura! Bom, galera, esse foi o vídeo. Vocês viram, mano? Mano do céu, cara, que coisa absurda, cara. Bom, eu vou deixar os dois vídeos aqui se vocês quiserem assistir. O vídeo inteiro lá é... Fica à vontade, beleza? Espero que vocês tenham gostado. <risos> Olha as ideias desses caras, mano. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.